Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como deixar de ser uma falsa magra depois dos 40 anos? Ai prof, todo mundo fala que eu tô magra, me elogia, mas eu não me sinto magra, sabe por quê? Tem uma gordurinha na minha barriga que me incomoda, e meus músculos são todos moles. Como que eu faço pra melhorar isso? Falsa magra são aquelas pessoas que, apesar de ter pouco peso na balança, serem miúdas, elas também têm um alto percentual de gordura, caracterizando por falta de tônus muscular, sentindo assim o corpo, mesmo magro, ele meio mole. Principalmente depois dos 40 anos, aquela pessoa que foi magra durante a vida inteira, que mas não praticava exercício no decorrer dos anos, passando com a idade, ela se torna uma falsa magra. Por quê? Porque com o passar dos anos, o metabolismo se torna mais lento. Você começa a acumular mais gordura. A produção de hormônios que mantém e aumentam a massa muscular, eles também come começam a ser menos produzidos no corpo. Consequentemente começa a perder massa muscular. O que acontece com isso? Aquela pessoa, ela mantém o peso que ela tinha, porém, ela tem um aumento de gordura e uma diminuição da massa muscular. Tecnicamente, a pessoa falsa magra tem três características em comum. 1. Um, pouco peso na balança. 2. Pouca massa muscular. 3. Alto percentual de gordura. Entendendo dessa maneira, é simples resolver o problema da falsa magra. Então, consiste em ganhar massa muscular e perder gordura localizada. Dessa maneira, podemos encontrar onde está o maior erro que impede a pessoa falsa magra de melhorar o corpo dela, de se sentir melhor esteticamente. Ocorre a seguinte coisa. No momento, a pessoa falsa magra, ela tenta sempre dividir em dois o trabalho com o corpo dela. Ou um trabalho de ganhar massa muscular, ou um trabalho de perder gordura o que ocorre nesse momento normalmente quando a falsa magra tenta emagrecer ela acaba perdendo junto parte da sua massa muscular o que acaba afetando até o seu próprio metabolismo isso devido a usar métodos jurássicos de emagrecimento o que ocorre baixa ingestão de comida alto é exercícios aeróbios em grande quantidade consequentemente perde gordura Perde massa muscular e dessa maneira o que, o que ocorre? Acaba perdendo bumbum, perdendo coxa e acaba ficando com o corpo muito magro. Depois que isso ocorre, o fosso magro tenta ganhar massa muscular para ficar com o corpo mais cheio, mais bonito, mais empinado, como deseja. O que ocorre quando faz isso? Treinos de força onde levam junto com uma auto ingestão calórica. Dessa maneira, o que ocorre? Acaba Aumentando a coxa, aumentando o bumbum, aumentando a barriga junto. Justamente por não ter um trabalho equilibrado entre ganhar massa muscular e emagrecer. Ai professor, mas é possível ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo? É possível sim, mas você precisa de um treino e de uma alimentação específica para isso. O melhor treino para perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo é a combinação. De treinos aeróbios de alta intensidade, o HIIT, junto com treinos de força, que tradicionalmente são feitos na musculação. Os treinos de HIIT são treinos aeróbios de alta intensidade, feitos de forma intervalada. Um exemplo eu vou pegar aqui na corrida, onde a pessoa corre e anda. Corre e anda, dessa maneira esse treino ele é feito mais curto com um aeróbio longo. O ideal é que você faça esse treino de 20, é no máximo 30 minutos. E dessa maneira esse treino é capaz até de te fazer ganhar massa muscular dependendo de como ele é feito. Enquanto o treino de força que é tradicionalmente feito na musculação, ele vai te fazer ganhar massa muscular, vai te fazer também acelerar o metabolismo, vai melhorar o seu tônus muscular e diminuir a flacidez. Juntamente com esse treino, você precisa também de uma alimentação que seja compatível com o seu objetivo, porque se você tiver uma alimentação com alto consumo energético para ganhar massa muscular, vai atrapalhar o trabalho de emagrecimento. Se você tiver um baixíssimo consumo energético, uma dieta é, excessivamente restritiva, vai atrapalhar o ganho de massa muscular. Então, para você perder gordura localizada, e ganhar músculo ao mesmo tempo, você vai precisar de um equilíbrio ideal. Esse equilíbrio é onde você tenha energia suficiente para construir músculo, enquanto não seja exagerado para que você possa emagrecer ao mesmo tempo. Porém, cada pessoa necessita de uma demanda energética diferente, devido ao seu tamanho, quantidade de massa muscular, atividade diária, exercício. Dessa maneira, para você ter uma alimentação equilibrada dessa forma, você precisa ter um nutricionista que faça isso de, de modo individual para você. Concluindo, para deixar de ser falsa magra, você precisa de uma estratégia para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Para isso, você precisa de exercícios individualizados que é tendo sua necessidade de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu grau de condicionamento físico, juntamente com uma alimentação totalmente individualizada. Não existe nem método milagroso, nem chá seca a barriga. Você vai precisar cuidar da sua alimentação, você vai precisar fazer exercício, você vai precisar colocar a mão à obra.